Oi! Pandemia do novo coronavírus, vamos salvar vidas ou cuidar da economia? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sangue Neto, muito agradecido por acompanhar o canal. Desde já, se curtirem o vídeo, é, compartilha com o pessoal, espalham, nesse momento, é, mais importante é a gente voltar para a racionalidade e a gente faz isso com conhecimento e informação, né? A gente precisa quietar o coração e entender algumas coisas. Afinal de contas, vamos salvar as vidas ou vamos ficar preocupados com a economia e salvar a economia? Essa é uma questão errada. Essa é uma questão que está sendo levantada e está sendo pouco compreendida. Nós vamos salvar as pessoas e vamos salvar a economia. As duas coisas estão intimamente associadas, elas não estão separadas. Não existe essa história, presta atenção, não existe essa história de ou salva uma coisa ou salva a outra. São as duas coisas ao mesmo tempo. Vou tentar traduzir um pouco de como é que funciona a economia moderna. Uma caneta, uma caneta comum. É um exercício de imaginação, um exercício mental. A gente vai fazer junto. Isso daqui é uma caneta. Hoje é uma caneta. E antes de ser uma caneta, o que, que era? Nós vamos fazer uma jornada para entender um pouco de economia e ver como é que as coisas estão todas interligadas. Isso daqui é uma caneta. E antes de ser uma caneta, eu posso abrir a caneta e descobrir que ela tem algumas coisas aqui que os componentes da caneta. Tem uma parte interna, aqui dentro vai a tinta da caneta, a ponta é de metal, esse corpo aqui é de plástico, esse daqui é uma molinha, né? é metal também, e aqui a gente tem uma parte plástica da caneta. Se eu pegar cada um desses componentes, e aí vamos pensar no plástico, Vamos pensar o que é que esse plástico era antes de ser uma caneta. E aí a gente pode imaginar que antes de ter esse formato, antes de ser essa caneta, ela era um amontoado de, de pedaços menores de plástico, que então eles foram aquecidos, entraram dentro de uma máquina sob pressão e fizeram essa forma aqui de caneta. Ok, e esse plástico antes de ser caneta... O que, que ele era? Esse plástico era um componente de petróleo antes de ser o plástico. Então, o plástico é derivado de petróleo. Então, antes de ser o plástico, ela era petróleo. E esse petróleo? Ele estava lá no fundo do mar ou estava lá embaixo na terra e precisou ser minerado. E essa molinha? O que, que ela era antes disso? Tá? Antes de ser essa molinha ela era um punhado de metal, que eu não sei qual é, vamos dizer que seja ferro. E antes de ser ferro? Antes de ser ferro, ele não era nada, ele era parte do, do minério que está na crosta terrestre. Então, ele teve que ser minerado para, então, ser transformado nessa molinha. Então, dá para imaginar que uma simples caneta, não é só uma caneta, é uma imensidão de, de coisas precisam estar organizadas para que eu consiga chegar até o mercadinho da Isabel e comprar a caneta? Consegue imaginar que essa caneta aqui, a Isabel depende dela, os funcionários dela dependem de eu comprar essa caneta. Então, é o João, a Maria, o José, o Pedro, o Chico, a Isabel, a Cida, a Ana, esse povo todo está envolvido nessa caneta. O cara que transportou a caneta lá da, da central até o, o mercadinho da Sida, furou o pneu no meio do caminho, ele precisou do borracheiro. Ele precisou fazer a manutenção do carro, então ele precisa do mecânico. E o cara lá da máquina que fez a injeção do plástico na máquina? E o cara que pensou a máquina para fazer a máquina ser daquele jeito? E o cara que pegou o fiozinho de metal para colocar na máquina, para a máquina fazer a molinha, e o cara que pensou na máquina para fazer a molinha, e o cara que pensou, como é que eu vou vender isso tudo aqui, como é que eu vou fazer a propaganda, eu vou divulgar na rádio, eu vou divulgar na televisão, e aí precisa do cara da rádio, precisa do cara da televisão, precisa do cara do, do jornal, e o, o vendedor precisa do, do cartãozinho de apresentação, então ele vai na gráfica, percebe uma simples caneta, o tanto de gente que está envolvido. isso aqui é capitalismo, isso daqui é mercado, é, é assim que a gente funciona. Então na hora que a Isabel fecha o mercadinho dela, eu não compro mais a caneta, Portanto, ela não faz o pedido de novas canetas. Portanto, a fábrica não produz as novas canetas. O cara que entregava não entrega mais, o mecânico parou de arrumar o pneu do carro porque o carro está parado. O cara que pensou, que bolou a propaganda e não sei o que, ele ficou sem emprego também por causa de uma caneta. E aí esse pessoal todo, quem tem mais grana, vai ficar mais sossegado durante um tempo maior. E o cara que depende do cotidiano ali para pagar as contas, como é que faz? Percebe os milhões de pessoas envolvidas se a economia para? Então para você com essa história. As duas coisas estão intimamente ligadas. Nesse momento, vamos repetir, né? nesse momento, para a gente ter uma curva de aprendizado melhor, para a gente diminuir... A curva, para não notar o sistema de saúde, é uma gripe nova. A gente está aprendendo um monte de coisas com ela. Ok, nesse momento a gente tem que parar. O Brasil já está conseguindo diminuir essa curva, que senão seria exponencial. A gente está achatando essa curva. Talvez até a gente não tenha os mesmos problemas que países europeus tiveram. A gente não sabe ainda mas parece que o vírus funciona melhor em ambientes mais frios, aqui é mais quente. Então, de repente, aqui o vírus vai se propagar de uma maneira diferente. Em algum momento, todos nós vamos estar com esse vírus. Em algum momento. E aí o nosso organismo vai respondendo com isso, e ali na frente a gente já produziu uma vacina, o um negócio é até chegar ali na frente. Mas a gente vai ganhar imunidade, é uma parcela da população que tem mais risco, então a gente tem que focar nessa parcela. Está tudo ok. Nesse momento a gente tem que parar. Mas a gente não pode perder a mão né, dessa engrenagem toda de achar o ponto de equilíbrio até onde a gente para com as coisas e depois re, retoma o, o processo outra vez. Porque a Isabel não pode parar. Eu e você, a gente precisa continuar comendo. O tião que está plantando ali no, no campo, ele precisa vender a produção dele. Senão você não come, senão o mecânico não come, senão o, o, o dono da loja que vende o pneu não come. Então a gente tem que pensar as coisas como é que a gente cria soluções e qual é o momento né, da gente sair desse processo de isolamento social e voltar à normalidade. Quanto antes a gente fizer isso, melhor. Sem esquecer de baixar a curva para dar tempo do sistema de saúde, ok? Então não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. O negócio é o timing, o tempo. Como é que a gente vai resolver isso? E temos que fazer isso logo. As coisas não podem parar. Então os que têm maior, mais condições vão aguentar mais tempo. E os que têm menos condições? E o pedreiro o mecânico que depende do dia a dia? Isso a gente tem que pensar. Tudo bem? Então, para finalizar a história, não tem isso, ou a gente cuida da vida ou a gente cuida da economia. A gente cuida dos dois. Dos dois. E a gente tem que achar o ponto de equilíbrio disso e achar o ponto de equilíbrio logo, rápido. Cada lugar é uma coisa diferente. A gente viu em vídeo anterior, lugar mais adensado é uma estratégia, lugar mais esparramado é outra estratégia, zona rural é uma estratégia, cidade é outra estratégia, bairro muito populoso, ou favelas, pessoas estão muito próximas, é uma estratégia, né? é, bairros mais afastados, as pessoas moram mais distantes, é outra estratégia. Mas a gente tem que pensar nessas coisas todas. Então, outra vez, se estiverem curtindo, você chegou até aqui, né? É porque teve paciência e curtiu de uma maneira ou outra. Se não for inscrito no canal, se inscreve se achar legal, compartilha com o pessoal. Coloca aí no, nos comentários, dá a sua opinião, vê o que, que a gente pode fazer, matuta em alguma coisa aí e traz soluções pra gente. Vamos divulgar as soluções. Um grande abraço e até a próxima!